Você sabe qual é o prazer de fazer compras inteligentes? Fica então comigo até o final desse vídeo para você entender. Olá, eu sou a Marcela Damaso, sou idealizadora do meu Atemporal. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se já, aproveita também e ativa o sininho para você ser lembrada toda vez que um vídeo novo for ao ar. E se você ainda não me segue nas redes sociais, está bem fácil, é o Marcela Bom, o ato de fazer compras é mega prazeroso e eu sei que vocês me conhecem aqui por falar sobre diminuir o consumo. Diminuir o consumo não é necessariamente, né? aliás, não é você parar de consumir, não comprar mais nada e viver com o que você tem até o fim da tua vida. Não é nada disso. O que eu proponho é uma compra consciente. E nada mais prazeroso do que você fazer as suas compras online ou uma loja física e voltar com aquilo e não sentir culpa depois, porque o ato de você comprar por comprar muitas vezes te traz essa sensação de culpa, porque você não comprou a blusa certa, porque você errou na cor ou porque você não gostou tanto quando chegou em casa e viu que não combina com nada e, e aquilo né, sempre acontece essa, esse arrependimento, eu sempre falo isso, depois que você, que passa né, o tempo que você podia ter devolvido essa peça e reaproveitado com uma peça que fosse mais é, adequada para o seu estilo de vida. E o que eu falo sempre é que fazer compras assertivas melhora a tua autoestima, é, te deixa mais confiante porque você sabe que você vai fazer compras certas, compras é, que você não vai se arrepender, seja por cor, por tamanho. E o ato de comprar não deve, não deve ser um peso para você. Né? Eu sei que para muitas não é um peso, mas se torna depois. Então você vai lá, você compra bastante, você compra aquilo que você quer, compra tudo que você quer, ou compra aquilo que estava em promoção, e aí você chega em casa e se depara com aquela peça que não, não, te, não, não faz diferença no teu guarda-roupa. Isso é uma compra ruim, é uma compra que eu falo para vocês evitarem sempre. E tem alguns macetes, tem alguns truques pra você não fazer, não cair nesse tipo de compra. Mesmo porque, eu já falei no início do vídeo, fazer compras é, ajuda a autoestima. É, pra mim, ela atualiza o meu look, então se eu vou atrás de alguma, alguma peça, não é simplesmente porque eu preciso, né? Vamos imaginar uma situação... É... Fictícia, rasgou a minha blusa de frio e eu preciso de uma blusa porque eu não tenho uma, então eu preciso de uma blusa vermelha. Não, não é isso. É, o, o ato de comprar ele tem que ser muito mais, você tem que ter muito mais liberdade do que uma, uma escravidão. Né? Não é porque você quer se livrar daquilo que não é essencial que você precisa necessariamente ter um número limitado de peças. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, para mim, atualiza o meu look quando eu vou comprar, principalmente quando eu compro tendência. Sim, eu compro algumas peças que são tendência. Uh, me dá um prazer, porque é gostoso, dependendo né, da marca, lógico, você comprar, você trazer para sua casa. E aquilo aquela peça, é, você sente uma, uma identificação com a marca, com a peça ou com o criador. E aí eu sei também que... É, como é muito prazeroso, algumas mulheres é, recorrem a esse prazer, né, que é um prazer imediato, elas recorrem a isso para suprir alguma falta que elas têm, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí, o que eu vejo também é que assim, tem muitas regras né? que são impostas para você na hora de comprar. Então, não pode comprar sim, não pode comprar Y, você tem que fazer uma lista, você tem... E aí, poxa vida, quando você vê uma, uma, umas regras dessas, você fica até desinteressada né, em comprar. Você fala, poxa vida, tem tanta coisa que eu preciso fazer para comprar que eu prefiro depois lidar com uma compra mal feita, com uma compra ruim. E a compra não precisa ser assim. A, a única coisa né, que você tem que ter em mente... É, é que aquilo tem que servir pra você, tem que fazer parte do teu estilo, do teu estilo de vida. Então ela tem que ser prazerosa. Ela não pode ser um fardo. Porque senão ela também deixa de ser uma compra inteligente. Vai ser uma compra maçante. Você já sai com aquela lista e aí você olha alguma coisa e fala Não, eu não posso é, imaginar, não posso pensar em ter essa peça porque ela não estava na minha lista. E isso não é legal. Quando você for comprar, é... Você tem que pensar em tudo aquilo que te atrapalha. Então, eu, por exemplo, eu não saio acompanhada. Quando eu preciso de uma peça, que eu preciso, né? Eu tô focada em comprar alguma coisa, eu não saio acompanhada. Ou eu saio assim com alguém que eu sei que vai me esperar, que não vai ficar com aquela cara de nossa demorando, nossa, por que está que experimentando 10 vezes a mesma peça? Então é, eu prefiro comprar sozinha ou com alguém que realmente não vá encheu o meu saco não vai ficar ali me pressionando para levar logo porque quando você vai sozinha você tem tempo né e às vezes você vai com o marido com o filho com uma amiga e opiniões também né as opiniões contam bastante então se você vai com uma amiga que tem um estilo completamente diferente do seu o que vai acontecer é que ela vai te dar é... ela não vai te ajudar ela vai mais atrapalhar do que vai te ajudar e não de uma forma ruim não é porque ela quer te atrapalhar é porque não faz parte do estilo dela. Ou ela imagina que você possa ser uma mulher mais colorida, ou que você tenha que usar mais preto, ou você tenha que usar mais é, alfaiataria, e aí ela vai te indicar isso. E isso necessariamente não pode ser o que você quer naquele momento. Então, de novo, eu vou falar sempre, acho que em todos os vídeos eu falo isso, autoconhecimento. Quando você sabe o que você gosta e o que você não gosta, quando você sabe o que você quer e o que você não quer, você não passa perrengue. Você não vai pensar, é, ah, mas talvez eu vá usar. Não, é diferente. Você fala, não, sim, eu vou usar. Eu gosto disso, eu gosto dessa peça. Ela vai me fazer feliz, vai me fazer ter a imagem que eu sempre quis ter, então eu vou ter essa peça. As listas né, que eu falei agora, não, não demonizando as listas, elas são importantes. Eu ensino no meu curso isso. Você precisa ter uma lista? Não precisa, mas é bom que você tenha, porque isso te ajuda bastante. Hoje em dia eu não preciso tanto de uma lista, mas quando o estilo muda, quando você sente a necessidade de comprar mais peças, é legal você ter para você não se perder. De repente você ainda nem se conhece tão bem, é, não sabe ainda quantas peças você tem no armário, não fez o mapa do armário ainda, e aí você fica né, naquela, puxa vida, quantas peças eu preciso ter, quantas peças eu tenho que ter de parte de cima e de parte de baixo, será que está condizente, será que eu preciso de mais uma blusa, será que eu preciso de mais uma camisa, para você também não comprar roupas que você já tem. Aí você vai desperdiçar né, uma peça que você poderia comprar, uma peça diferente, uma peça que vai agregar mais, você vai trazer uma que você já tem no teu guarda-roupa. Vai ser só mais uma blusinha amarela, vai ser só mais uma calça jeans. Então, as listas ajudam, sim, ajudam bastante. Mas você precisa ter também liberdade nisso. Saiu, olhou e você viu que, ah, tudo bem, essa blusa amarela é muito mais legal do que a vermelha que eu preciso. Compre amarela, não precisa ficar ali, sabe, fechada, é, presa numa lista. O legal é que você tenha autonomia você tem a coerência, eu acho que é muito mais coerência do que regras na hora de você comprar, fazer uma compra assertiva. Você precisa sim de autoconhecimento, precisa entender o teu estilo de vida, em que momento você está, se você está em transição de carreira, se você está em transição de, de estilo mesmo. Eu estive, né? é, eu estive em transição de estilo há um tempo atrás, então eu remodelei muitas coisas. Eu mais tirei do que coloquei, na verdade eu não coloquei nada, não comprei nada, mas eu senti que eu tinha muita peça que eu não estava usando e que realmente não ia fazer parte mais dessa nova fase da minha vida. Então eu simplesmente também parei, cortei, mas agora eu tenho um olhar muito mais assertivo do que eu tinha há seis meses atrás sobre o meu estilo atual. Então para você também começar a fazer essas compras assertivas, você precisa ter autoconhecimento, precisa se conhecer, saber o que você quer, saber onde você quer chegar. Quando eu falo do, do guarda-roupa inteligente, são todas as peças se coordenando. Não é? era ter um pouquinho desse estilo, um pouquinho desse estilo, um pouquinho do outro, e aí de vez em quando eu uso isso, de vez em quando eu uso aquilo. O lance de você ter um estilo atemporal é você poder usar qualquer peça de qualquer estilo. Dentro do teu estilo, você vai construir um estilo e não vai adaptar o teu estilo a um dos sete estilos universais ou algum estilo que esteja na moda, mas para isso você tem sim que saber fazer essas compras assertivas. E quando você faz compras assertivas, quando você compra certinho, você tem um gás, sabe? Você ganha um gás assim, é como se você tivesse mais energia... Pra continuar no caminho certo e eu tô falando agora não é só de peça de tendência não tá? você pode comprar tanto uma um casaco preto de lã que em tese ele é uma peça temporal como você pode comprar um casaco rosa de glitter tá isso aí vai quem vai definir o que é essencial é você você precisa sim entender se conhecer e saber que aquela peça vai ser usada mais vezes, que você não vai se arrepender daqui dois meses e ficar se martirizando porque você comprou o casaco preto tradicional, se você é uma mulher que gosta muito de cor e gosta de peças super diferentes. Então, saiba, saiba sim identificar quais são essas peças para você ter um estilo bacana, para você não se arrepender e conseguir construir o seu estilo atemporal, dentro do seu estilo pessoal e do seu lifestyle. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, com uma irmã, com uma amiga. Eu, sei, eu tenho certeza que vai fazer bem para ela, se fez bem para você também. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!